Olá meus queridos, graça e paz, cadê os ministros de louvor desse tempo? Cadê os profetas do Senhor desse tempo? Nesses próximos dias nós estamos nos preparando para um tempo de louvor e adoração ao Senhor, aonde a nossa dependência simplesmente é adorar ao Senhor. E não adorar a adoração, não nos preocupar com notas e melodias, sim, vamos ter música... Vamos ter muita expressão de louvor e adoração. E diante disso, amados, eu gostaria de te perguntar, qual é a forma a qual você consegue se expressar em um momento de adoração? Sabe, amados, que a Bíblia vai nos convidar a expressar através do nosso corpo a nossa adoração. Você sabia disso? Tanto é que em 1 Coríntios 6, 19 20 a palavra de Deus vai dizer Ou não sabeis vós que é corpo e templo do Espírito Santo que habita em vós Proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos Porque fostes comprados por um bom preço Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito a qual pertencem a Deus o apóstolo Paulo, amados, ele convida quando nós vamos adorar ao Senhor que o nosso corpo se expresse em um momento de adoração. Mas de repente você possa estar pensando: mas Deus é, não se importa somente com o meu coração, só com o meu sentimento? Claro, com certeza. Tanto é que em Ezequiel Deus diz que dará a nós um novo coração. Ele porá em nós o seu Espírito, tirará de nós o nosso coração de pedra e, e nos dará um coração de carne. Naturalmente, com certeza, a adoração é de dentro para fora. Mas o nosso corpo também é convidado a expressar uma adoração. Mas como é que eu faço essa expressão segundo o que a palavra de Deus diz? Na Bíblia a gente vai encontrar vários e inúmeros exemplos de homens que através da expressão do seu corpo tocaram o coração de Deus. O primeiro deles, amados, que me chama muito a atenção é o ato de se ajoelhar, ajoelhar-se diante do Senhor. Daniel fez isso. A Bíblia fala que por três vezes durante o dia ele se ajoelhava em direção a Jerusalém e orava e abençoava aquela cidade. Quando nós nos colocamos, amados, de joelho, nós declaramos a nossa submissão ao Senhor, a nossa dependência ao Senhor. Tanto é que Filipenses 2,10, ele vai dizer que nos últimos dias todo o joelho se dobrará, toda a boca confessará que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Uma outra expressão, amados, também de adoração é o se prostrar diante do Senhor nós poderemos também buscar várias referências bíblicas de homens que se prostraram diante do Senhor, mas eu gosto de citar aquilo que o salmista nos convida em Salmos 95 do versículo 6 a 8 quando ele diz: ó vinde, adoremos e prostremos nos ajoelhamos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelha das suas mãos, se hoje ouvires a sua voz e não endureçai os seus corações, assim como na provação e como no dia na tentação no deserto. Então o ato, amados de nós, nos prostrarmos diante do Senhor também é um ato de humildade, de dependência ao Senhor, de submissão ao Senhor, de adoração ao Senhor, também como um ato de gratidão. Quando eu olho lá para aquele homem, juntamente com seus colegas que eram leprosos e foram curados pelo Senhor, em Lucas 17, diz que somente esse homem ele volta na presença do Senhor e cai aos pés do Senhor com o um rosto em terra dando graças e este era um homem samaritano, um homem que não conhecia né a como adorar ao Senhor mas na sua expressão diante de Deus diante de Jesus, Jesus ouve a oração dele e diz Ei, levanta-te, você foi curado porque teve fé. Um outro ato, amados, que a Bíblia nos convida a adorar ao Senhor na expressão do nosso corpo É a adoração com as nossas mãos levantadas Salmo 63, versículo 4, a palavra de Deus nos convida Quando vier, falarei da tua bondade e levantarei as minhas mãos a ti em oração nós podemos citar aqui, amados, duas formas de nós adorarmos a Deus com as nossas mãos levantadas. A primeira delas nesse formato aqui de rendição ao Senhor e também como no ato de abençoar. Nós vamos ver lá em Êxodo 17, Moisés, quando ele vê os amalequitas guerreando contra o seu povo, contra os israelitas, ele se coloca em um alto monte e levanta suas mãos nessa posição. Não que ele estava se rendendo aos amalequitas, mas estava se rendendo ao rei do exército de Israel. E não somente isso, mas ele estava abençoando também o seu povo, abençoando e livrando eles de todo o mal. Tanto é que a Palavra de Deus vai falar que quando os seus braços cansavam, havia os seus discípulos que levantavam as suas mãos, porque havia poder na atitude quando ele levantava as suas mãos. Um segundo sinal, quando nós levantamos as nossas mãos em adoração ao Senhor, mas não agora no ato de redenção, de abençoar, mas sim no ato de ser abençoado. Salmo 141, Versículo 1 diz, é um salmo de Davi, ó oh Senhor Deus, eu clamo a ti, vem depressa me socorrer, escuta-me quando eu peço a sua ajuda, recebe a minha, a minha oração como fosse incenso. E que as minhas mãos levantadas sejam como oferta da tarde. Quando nós nos levantamos, amados, e estendemos as nossas mãos, nós estamos pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Eu poderia aqui, amado, citar vários exemplos de homens de Deus que através da atitude do seu corpo glorificaram a Deus. Na atitude de adorar a Deus em pé, uma posição de guerra, de batalha, de intercessão. Havemos homens na Bíblia que adoraram a Deus até mesmo sentados até mesmo deitados, na verdade não importa como você adora ao Senhor. Mas a questão é, amados, de que forma eu estou expressando essa minha adoração ao Senhor? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, o apóstolo Paulo, ele recomenda dizendo Então que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. O Senhor amados nos remete não simplesmente agora, né, estar em um momento de louvor, estar em um momento de adoração, mas adorar ao Senhor. Felizmente eu tenho visto muitas das vezes, né, adoradores eh, que estão adorando ao Senhor com as mãos no bolso com as mãos cruzadas, ou de repente sem uma expressão nenhuma. E eu chamo a atenção principalmente de vocês, ministros de louvor, aqueles que servem ao templo na adoração. Expresse a sua adoração. Com certeza as pessoas que olharão a sua expressão também desejarão se expressar diante do Senhor. E eu tenho certeza que nós vamos começar a, a desfrutar de tudo aquilo que é consequência de que quando nós expressamos ao Senhor com o nosso coração, com a nossa adoração, mas também com o nosso corpo em expressão e adoração ao Senhor. Fica com Deus, em nome de Jesus.